Esse vídeo faz parte da série Electra Horse Analisada. Se tu perdeu os vídeos anteriores ou posteriores, clica aqui para acessar a playlist. Na penúltima música do álbum existe uma interpretação dupla. No primeiro dos casos e no mais inocente deles, a Electra se volta ao marido dela e acusa o cara de ter manipulado e abusado emocionalmente dela durante todo o relacionamento. Isso parece muito acertado numa primeira visão da música, mas eu peço pra vocês olharem de novo, principalmente o título. Sim, ele tá no plural, e isso quer dizer que Hippocrates não fala de apenas um hipócrita, mas de vários hipócritas. A Electra não tá acusando o marido, ela tá acusando a sociedade. Pelo menos em tese, a sociedade é algo criado pelo homem. Ela não é uma instituição independente e nem tem vida própria. A gente construiu a sociedade, a gente fez as leis, a gente fez as regras, a gente disse o que era certo, o que era errado, o que era aceitável, o que não era aceitável. E a gente pode mudar toda hora que a gente quiser, não pode? Apesar de ter sido criado pela gente, esse conjunto de regras e costumes que a gente chama de sociedade acabou se tornando uma coisa intocável. Que parece muito frágil para ser questionada né? e forte bastante para ditar tudo que a gente faz e julgar o que a gente faz. A vida da Electra foi ditada por um sonho de felicidade e amor, mas isso não estava separado da vida dela em sociedade. Em vários momentos desse álbum a gente conseguiu presenciar a nossa protagonista ou questionando as regras ou questionando os bons modos. Lá em Home Record ela é acusada de destruir o casamento dela porque a norma era a mulher manter o casamento intacto. Em Power and Control, ela se pergunta por que, que o marido dela tem que mandar no casamento e por que, que todo relacionamento tem que ser um jogo. Em Lies, ela esconde que o casamento dela é uma mentira, que é um fracasso, tudo para manter a ilusão aceita pela sociedade. No mundo em que a gente vive, a sociedade dita regras que são arbitrárias e preconceituosas, mas que muita gente segue sem se perguntar duas vezes. Por que, que um homem não pode casar com um homem? Por que, que uma mulher não pode dar no primeiro encontro? Por que que as crianças têm que ficar quietas quando o adulto tá falando? Por que que um menino não pode chorar? Por que que uma mulher não pode andar de saia curta ou um short curto na rua sem ser acusada de estar tá provocando? Por quê? Porque a sociedade, essa coisa que tá numa esfera superior e que julga a gente como julgam um Deus, disse que não. Mas quem é que faz essas regras? Nós mesmos. E por que que a gente não muda essas regras? Porque a sociedade, que tá nessa esfera superior e que julga a gente como julgam um Deus, disse que não. Vocês conseguem entender o vício desse ciclo? Quando a gente chega em Hippocrates, a Electra já se fez todas essas perguntas e todos esses questionamentos. E ela já notou que o problema dela com os arquétipos não veio só de dentro dela mesma, mas da sociedade também. A mídia tem uma parcela de culpa sim, porque a mídia apresenta esses arquétipos em forma de imagem pra gente, tanto em revistas como televisão. Mas a mídia não faria esse tipo de coisa se a sociedade não concordasse com essa visão. Se não existisse um culto midiático, cultural e social em cima das celebridades e das estrelas de cinema e televisão, a Electra nunca teria se inspirado nelas para se tornar quem ela se tornou. Se não existisse o culto da sociedade tradicional pelo casamento perfeito, a Electra nunca acharia que a felicidade ia se encontrar dentro de um casamento nesses moldes. Se não existisse uma sociedade julgando a mulher pelo fim do casamento dela, Elektra Electra não precisaria inventar uma mentira e fingir que ela tem um casamento perfeito. Se não existisse uma sociedade que cobra do jovem a sensatez e o aproveitamento da juventude ao mesmo tempo, Elektra Electra não estaria agora se martirizando pelas escolhas que ela fez lá na adolescência. A pressão social talvez tenha sido uma das grandes mentoras de toda a história da Electra. Antes de tudo, aquela adolescente que tinha problemas familiares e tinha problemas com relacionamentos, Sempre ouviu que a felicidade era tudo, que ela precisava ser feliz e que quem não era feliz era só mais um tijolo frustrado no muro ou mais uma ovelha no rebanho. Com isso não quero dizer, obviamente, que a felicidade é superestimada, porque afinal de contas a felicidade é o objetivo da vida. Mas o problema são os modos como a gente chega lá e como a gente enxerga esse chegar lá. A Electra sempre viu a felicidade atada a uma família estruturada, a um casamento decente e as estrelas de cinema que tinham tudo. Nessa visão, quem tem tudo é quem é feliz. Só que a mídia, a sociedade, as pessoas que fazem a mídia e a sociedade esquecem de dizer pra gente, ou não dizem de propósito, que nem sempre dá pra ter tudo. A melodia dessa música não traduz exatamente o que tá acontecendo aqui, o que é uma pena. Mas pela letra, a Electra me parece tá muito braba. Ela afronta a sociedade o tempo inteiro. Ela acusa a sociedade de estar tá querendo domar ela, de querer transformar ela em alguma coisa que ela não é de ter poder sobre ela. Em certo momento da letra, a Electra acusa a sociedade de estar presa dentro das suas próprias regras, e isso é verdade. Como a sociedade se tornou uma entidade com vida própria, então, ela saiu do controle da população, né, ela agora é esse conjunto de regras e costumes que fica pairando sobre nossas cabeças, e que é extremamente difícil de mudar. Mudar o pensamento de uma sociedade inteira é uma coisa que demanda muita energia tanto dos movimentos sociais, quanto do diálogo entre as pessoas. Porque eu acho que é o diálogo entre as pessoas que vai conseguir fazer alguma coisa. É o choque de realidades, é o choque de pensamentos que vai fazer as pessoas mudarem o modo como elas estão pensando. Existe uma coisa que eu escuto desde criança, e que eu rebato desde criança, que é futebol, política e religião não se discute. Só que não existem assuntos que a gente não pode discutir. Se criou né, essa regrinha de que não se discute futebol, política e religião para evitar confronto. Só que é o confronto que cria ideias novas. O confronto entre ideias políticas, religiosas e futebolísticas cria novas ideias. Só que as pessoas querem evitar o confronto porque elas estão muito confortáveis no lugar onde elas estão. Mas para o final da música a Electra diz: "Yeah, you play the martyr for so" long. A gente valorizou tanto as leis e as regras que a gente criou na hora de criar a sociedade que agora essas leis e essas regras acabaram cerceando o nosso comportamento e a gente tá seguindo um fluxo que já é datado. No final das contas, a gente tá preso dentro das regras que a gente mesmo criou. Pra Electra, a sociedade é uma coisa que pode quebrar ela e que pode modificar ela porque ela foi uma jovem suscetível durante um período. Ela era uma jovem muito aberta para as opiniões de fora. Assim como vários adolescentes são lá como a gente conversou em Teen Idol. Só que isso não acontece só com quem é jovem, ou com quem é suscetível. Isso acontece com todas as pessoas que estão buscando aprovação. No segundo verso da música, usando o pronome You, que pode ser interpretado tanto no plural quanto no singular, e servir tanto pra você quanto vocês, a Electra ela fala direto com a sociedade, ela diz que a sociedade é o último laço que está mantendo ela presa que vai ser o último pilar em pé. Ou seja, a Letra pode até se livrar dos arquétipos, pode até se livrar do marido, pode até se livrar de tudo que aquela vida nociva trouxe pra ela, só que ela nunca vai conseguir se livrar da sociedade, porque a sociedade é aquela coisa que paira a nossa existência que está acima de todos nós. A todo momento durante essa música a gente fica pensando nas coisas que a Electra teve que fazer por pressão social. A gente pensa como essa pressão social alterou a vida dela e mexeu com a vida dela. A gente lembra da sociedade que meteu pressão para ela continuar casada, da sociedade que julgou ela quando ela se separou, da sociedade que ela questionou lá em Power and Control. E trazendo essa ideia de Power and Control, ela diz em algum momento da música Duas frases que mostram exatamente a maneira tóxica que a Electra aprendeu a amar. A maneira que a sociedade ensinou ela a amar. You say that love is not that easy, that's the lesson that it teach me. I know you only want to owe me, And that's the kind of love. You show me Então por causa dessas duas lições que ela aprendeu com a sociedade Electra acabou mergulhando nessa busca Terrível pelo amor, né? Porque ela sempre achou que ele fosse super penoso Que fosse super difícil E que pra conseguir aquilo ali Ela tinha que se deixar domar, tinha que se deixar amarrar Tudo é muito doentio E aí a gente chega no refrão Que tem uma afirmação que é muito importante pra Electra O refrão basicamente se divide nessa frase De tão importante que ela é And who are you? To tell me, tell me, who to, to be... Com essa frase, com essa afronta, a Electra tá dizendo que ela é dona dela mesma de novo. E que ninguém vai dizer pra ela o que ela tem que fazer. Isso vem juntamente com um diagnóstico de que a sociedade em que ela vive é uma sociedade doente. E se julga super pura, enquanto joga toda a sujeira pra baixo do tapete. Isso era basicamente o que a Electra queria fazer lá em Lies. Ela queria mostrar pro mundo que o relacionamento dela era perfeito, enquanto ela escondia toda a sujeira pra trás. O mundo, ele tá cheio de hipócritas, a sociedade é hipócrita. E é isso que a Electra vem dizer pra gente aqui em Hippocrates. Se tu gostou do vídeo, clica em gostei. Se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos. E a gente se vê numa próxima. Tchau!